Viva amigas! Aqui está como eu faço os pontos a duas cores. Isto é um processo de inventar pontos a duas cores. Saiu aqui um primeiro. Vou fazendo mais ou menos ao calhas, né? vou puxando, vendo. Saiu com três linhas oblíquas. Depois fiz um segundo que tem aqui um V, portanto é bastante diferente deste, apesar de muito parecido depois voltei, fiz um outro movimento com três paralelas aqui. Este tem o V e mais três paralelas. Este é um bocadinho feio porque está muito aqui, fica muito forte. E é assim que se vai fazendo. Vai-se... Vou refinando até sair o modelo perfeito de ponta duas cores. Isto para quê? Porque agora aqui vou pôr a azul um ponto a duas cores com azul e amarelo, mas o azul porque tem que ser a cor mais escura que tem que ficar.